Estou recebendo aqui Gustavo Teixeira que é especialista em motores da FPT que fornece por exemplo para a linha CNH de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos e eles estão trazendo para o Show Rural uma informação, uma novidade muito interessante. Na verdade já vem trabalhando com esse motor, mas agora existe a exigência né, que é o Tier, né, tier 1. É, o, na verdade, é uma exigência do CONAMA, agora, através do, do, do Ministério de, de, do IBAMA, e que esses motores, a partir agora do 1 de janeiro de 2017, eles cumpram com o novo limite de emissões e eles têm que atender com o MARUM, que é equivalente ao padrão norte-americano, o Tier 3. Então, com isso, os motores ficam, em média, 60% menos poluentes. Hoje a gente pode dizer também que um motor antigo, ele emite sozinho a mesma quantidade de poluentes do que seis motores atuais. Os motores ficaram muito menos poluentes. Certo. E fazendo isso, essa adequação, na verdade, o resultado final disso vai muito além da sustentabilidade. Tem a ver com o custo também, né? É uma, a gente obtém, obviamente, essas questões, como você mencionou, do de redução de poluentes, que vai ter impactos diretos na nossa, na nossa saúde, no, no, na preservação do meio ambiente, e, obviamente, o aumento de performance, no caso dos motores, os motores estão em média 7%, com 7 a mais de potência, 14% a mais de torque, e com uma redução também considerável de, de custos de operação, porque esse né, também é um objetivo. Muito bem. E uh, vocês estão também trazendo para cá a questão do motor movido a biometano, que é uma novidade bem importante também. Sim. A gente tem hoje, a FPT desenvolveu um motor conceito, que está em operação na, aqui no, no estado do Paraná. E é uma, uma coisa interessante porque o produtor ele pode gerar o próprio combustível, né, o próprio gás a partir de decomposição de matéria orgânica, pode ser restos de vegetais, restos de animais. E ele purifica aquele gás na própria propriedade e utiliza no veículo. Então, a gente tem cerca de 80% de redução de CO2, que hoje é uma coisa bastante falada porque está diretamente ligado à preservação do meio ambiente e até ao efeito estufa. E ele tem também uma redução de consumo, né? ele pode ter aí a partir de 20% de redução de custo utilizando esse combustível. Bem interessante então. Uh, muito obrigado Gustavo pelas informações e é muito importante saber que por trás de toda esse maquinário agrícola tem muita tecnologia né, a serviço do agronegócio. Sim, com certeza. É um desenvolvimento que a gente tem é, centenas de pessoas envolvidas, né, diversos engenheiros trabalhando e o objetivo maior é que realmente todos colham esses frutos aí.